Eita porra, tá saindo da jaula o monstro, porra! Round one. E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando nas casuais, eu estou jogando com Blanca, enfrentando a chuli eu Estou fazendo uma série, testando personagens, então eu tô testando Blanca aqui... Ele tem as garras Eu não sei muito o golpe dele Eu sei que ele agarra assim Mordendo o pescoço Ele dá essa giratória E ele também solta É, dá pra fazer farofa <risos> E também dá para soltar um raio Eu tô aqui mexendo Só falta um... Nossa. Calma, a fera caiu. Eu vou tentar recuperar aqui. Ah, eu acho o Leon uma personagem legal. É... Tem que ter muita atenção com ela, porque ela também solta a Hadouken. Esse... Calma. Me agarrando aqui. Gente, não tá deixando nem eu acertá-la. Tô quase ficando tonto. Vai, agarra ela. A, a... a... se <risos> Eu como... tô na nada... Por isso que é chamada de fera. Não deixa fazer nada. Ficou nervoso. E <risos> é aí, né? Fazer o okay. quê? Que maldade você teve comigo. <risos> Pessoal, para quem não viu essa série que a gente tá fazendo, da, um, testando os personagens, eu vou deixar a playlist aqui no card para vocês acessarem, tá? Fiquem à vontade. É, quem gosta de jogar com Blanca e quiser puder também dar algumas dicas pra gente, deixe nos comentários. Obrigada tentar dar um jeito nessa bela aqui, ó. Bora, defendendo. Eita! A perna maligna. <risos> e não para. Olha. Gente. Eu morri que foi com tudo. Round two. Ela tá muito esperta. Eu preciso treina, treinar mais com esse personagem. Não tá fácil, viu? Ó, oh, o meu raio meu agora. Quem gosta de enfrentar o Blanca? Também comenta aí, gente. Nossa, tá complicado. Essa menina não para. Não! Porque eu não me mata. Coitado. Por isso que ficou a fera.